Graça e paz, seja bem-vindo ao programa Segredos Revelados. Este é o quarto encontro onde estamos desvendando os segredos presentes na visão profética de Daniel. Este, sem dúvida, é o mais extenso e complexo capítulo de seu livro. Já percorremos mais de dois mil anos de história, onde os principais acontecimentos foram narrados de forma direta por Daniel. Vamos retomar a extensa narrativa de Daniel falando sobre esses acontecimentos. Abra sua Bíblia e leiamos os versículos 33 e 34 do capítulo 11. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem os corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que ofereceram ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Daniel capítulo 11, versículos 33 e 34. Depois de narrar as conquistas dos medos e peças dos gregos sobre o comando de Alexandre o Grande, sua morte a divisão de seu reino, após descrever a luta entre Seleucidas e Ptolomaicos e revelar os eventos históricos à luz da profecia, tais como o surgimento de Roma no cenário e domínio mundial, bem como sua queda diante das invasões das tribos bárbaras e nórdicas, depois de narrar o surgimento do Império Papal em 538, o profeta Daniel descreve com precisão o aparecimento de um movimento que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Estamos falando da Reforma Protestante do século 15 e XVI, ao lado da queda de Constantinopla e da Revolução Francesa, a Reforma Protestante marcou profundamente o curso da história universal e foram narradas pelo profeta Daniel. Os arautos da verdade responsáveis por esse pequeno socorro surgiram em diferentes países. Os valdenses na França, Wycliffe, Tindale na Inglaterra, João Rose na Boêmia, Jerônimo, cidadão de Praga, Zwinglio na Suíça, Calvino, Lefreve e Luiz de Berquim na França. João Knox na Escócia, Olavo e Lourenço Petro, na Escócia, Felipe Melancton na Alemanha. Todavia, o maior de todos os abalos sísmicos do Império Papal foi desferido por meio de um monge agostiniano cheio do Espírito Santo, chamado Martinho Lutero. Ao romper com Roma e fixar suas 95 teses na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, em 31 de agosto de 1517, Lutero abalou os alicerces de um poder opressor e milenar Desafiou sozinho o maior de todos os impérios de sua época Entretanto, a maior colaboração de Lutero ao cristianismo Foi a tradução da Bíblia Sagrada, dos idiomas originais para o alemão Com esse grandioso gesto, Lutero rompia definitivamente com a Santa Sé e suas abominações O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo Deus também tocou no coração de príncipes, reis e monarcas para se oporem ao poder opressor romano papal. As palavras de Lutero proferidas por ocasião da dieta de Worms, em 1521, ecoam ainda através dos séculos. Vamos relembrá-las? Que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios que já está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos. Pelos textos da Sagrada Escritura que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isto, não posso, nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa e esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Lemos um trecho do Grande Conflito, página 160. Agora vamos considerar o versículo seguinte, o de número 35, do capítulo 11, do profeta Daniel. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados e purificados e alvejados até o fim dos tempos. Porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Embora restringindo o espírito de perseguição, ele não foi destruído. Isso aconteceu especialmente na Inglaterra. A condição religiosa desse reino estava flutuando, às vezes sob a jurisdição protestante, às vezes sob a jurisdição papal, que de acordo com a religião do monarca reinante. A sanguinária Rainha Maria era inimiga mortal da causa protestante e multidões caíram vítimas de suas implacáveis perseguições sua perseguição e execução dos protestantes ingleses levou seus oponentes a darem o seguinte epípeto, Maria Sangrenta. Daniel prossegue revelando os segredos proféticos nas seguintes palavras, agora no versículo 36. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Daniel capítulo 11, verso 36. Temos aqui uma referência ao período de opressão e supremacia papal durante as cruzadas. De 1096 a 1270 de nossa era, as expedições romanas foram formadas sobre o comando da igreja, a fim de recuperar Jerusalém que se encontrava sob o domínio dos turcos e reunificar o mundo cristão, dividido com o cisma do oriente. Essas expedições ficaram conhecidas como as Cruzadas. A Europa do século XI prosperava. Com o fim das invasões bárbaras, teve início um período de estabilidade e crescimento do comércio. Consequentemente, a população também cresceu. No mundo feudal, apenas o primogênito herdava os feudos, o que resultou com que muitos homens tivessem poucas terras. Os homens sem terra, para tirar seu sustento, se lançaram na criminalidade, roubando, saqueando, sequestrando. Algo precisava ser feito. Em 1095, o Papa Urbano II convocou expedições com o intuito de retornar e retomar a Terra Santa. Os cruzados, como assim ficaram conhecidos os expedidores, receberam esse nome por carregarem uma grande cruz principal símbolo do cristianismo, estampado em suas vestimentas e em seus escudos, em troca da participação, ganhariam o perdão de seus pecados. O complemento dessas importantes informações históricas segue no próximo versículo, o de número 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Lemos Daniel, capítulo 11, versículo 37. Agora na versão João Ferreira de Almeida, atualizada. Pasmem, o profeta Daniel advertiu sobre a doutrina extremamente equivocada e imposta aos sacerdotes católicos, o celibato. A palavra hebraica para mulher é também traduzida por esposa. Qual seria o verdadeiro significado do celibato? Preservação do patrimônio da igreja, mas os seus resultados ao longo da história se demonstram devastadores e perniciosos. Prossigamos agora lendo os próximos versículos, o de número 38. Contudo fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e glória de todos quanto lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Daniel capítulo 11, versículos 38 a 39. Encontramos aqui uma aparente contradição. Como pode uma nação desconsiderar tudo o que Deus é, e contudo honrar o Deus das fortalezas? O que o profeta quis dizer com essa expressão? Todos os governos dependem de força. Temos aqui uma referência da união entre o Estado e a Igreja. O Império Católico Apostólico Romano dependeu da força das armas e dos conflitos para assegurar seus interesses, atingir seus objetivos e se manter no poder. Roma pagã dividiu o mundo em províncias, as quais foram entregues aos seus generais prediletos para que governassem e explorassem seus habitantes com taxas e impostos. Roma papal dividiu o mundo em dioceses, sob a jurisdição de sacerdotes e monges. A combinação de diversas dioceses forma o reinado do acerbispo e sobre várias reinam os cardeais. De cada uma das divisões ao longo da história, corre um rio de riquezas para os cofres de Roma. A Igreja Católica é a única organização religiosa no mundo que se tem um quartel-general como um Estado independente, a cidade do Vaticano. Com seus dois quilômetros quadrados, a superfície do Vaticano é muito menor que muitos campos de golfe ao redor do mundo. E ao percorrê-lo, sem pressa, não se necessita muito mais do que uma hora para contar suas riquezas. Portanto, levaria bastante tempo. Os versículos seguintes voltam a narrar as façanhas dos reis do norte e do sul. Vamos ler? Agora o versículo 40. Nos dias do fim... O rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate. E o rei do norte o atacará com violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles com uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá Tisbe, a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão. Mas Edom, Moab e os líderes de Amon, conseguirão escapar das suas garras. Acabamos de ler Daniel capítulo 11, os versículos 40 e 41. Após o longo intervalo, o rei do sul e do norte voltam a aparecer no cenário da ação profética. Até aqui nada encontramos a indicar que devamos procurar em outros territórios essas potências, senão ao norte e ao sul da Palestina. Pouco depois de Alexandre constituir respectivamente as suas divisões, o rei do sul era então o Egito e o rei do norte, a Síria. Creio que o cumprimento desses versículos ainda estão no futuro. Devemos seguir cuidadosamente as profecias ainda não cumpridas. Vamos agora ao versículo 42. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países. Nem o Egito lhe escapará. Portanto, ele terá o controle dos Grandes tesouros em ouro, prata e todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os rústias etíopes a eles servirão. Contudo, notícias precedentes do leste e norte o assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Acabamos de ler Daniel capítulo 11, versículos 42 a 45, na versão King James atualizada. A expressão entre os mares contra o glorioso Monte Santo indica a região na qual Jerusalém está localizada, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Acabamos de ver e conhecer parte dos segredos revelados do capítulo 11 do livro profético de Daniel. Em nosso próximo programa, iremos conhecer os segredos revelados agora do capítulo 12. Não perca o encerramento desta série de mais um programa Segredos Revelados. Até lá e que o Senhor esteja sempre ao seu lado.